Oi, Virando Sustentável, São Bento do Sapucaí. Vamos dar sequência ao urbanismo sintrópico que a gente começou a ver no vídeo anterior. E nesse aqui a gente evolui também para uma prosa sobre círculo de bananeiras. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou Evandro Sangueto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal, sejam bem-vindos. Aproveita se não for inscrito ainda, se inscreve, clica no sininho para receber as atualizações. E se curtir, dá um joinha, um like, um gostei e compartilha o vídeo com os amigos, que é legal a gente esparramar as boas novas. Vídeo anterior, estava conversando com a Virgínia, que trouxe a ideia do urbanismo sintrópico, e a colega dela de apresentação, a Jéssica, falou sobre isso também, mas focou mais na questão da água, nossa relação com a água, e a nossa conversa evoluiu por aí chegou até Círculo de Bananeiras, que é uma das alternativas de tratamento que o pessoal, principalmente de, de permacultura, gosta muito de, de utilizar. A Jéssica é engenheira bioquímica e, de repente, desvia um pouquinho disso para estar dentro da permacultura e dentro da ideia de urbanismo sintrópico. É, é um sinal dos tempos, quando a gente é, tem que lidar com as questões ambientais, uma, um, um único... É, profissional não dá conta da complexidade que é a coisa toda, a gente vive num mundo mais complexo. Então, quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando de clima, a gente está falando de relevo, está falando de solo, está falando de água, está falando de ciclagem de nutrientes, está falando de uma infinidade de coisas e que necessita mesmo diferentes profissionais envolvidos para entender e criar e gerar soluções em relação a isso. Outra coisa interessante é é que, a partir daí, né, as questões ambientais são temas transversais, são temas que são inter e multi, e talvez até transdisciplinares. De tal maneira que a gente é, acaba virando um especialista em generalidades. Trocando em miúdos, aí para quem não sabe, uma, uma brincadeirinha, né? É... O especialista tradicional é aquele camarada que sabe tudo de nada, enquanto o generalista é aquele camarada que sabe nada de tudo. Ou em outras palavras, né, a gente conhece um pouquinho de cada coisa, enquanto o especialista tradicional ele conhece muito de uma coisa é, muito pequena. E as duas coisas são necessárias para o mundo que a gente vive hoje. E no meio ambiente não é diferente disso. Você precisa conhecer em linhas gerais um punhado de coisas, mas ao mesmo tempo se especializar num determinado campo do, do seu interesse, que é para aprofundar o conhecimento dentro daquela área. Bom, mas vamos ver o que a Jéssica tem para contar para a gente. Tá, e, e aqui a gente está com a Jéssica, que junto com a Virgínia falou um pouco da sintropia urbana. E a Jéssica tocou um pouco mais na questão da água e umas histórias legais de que a gente é água, a gente veio da água e, e aí é, podemos até ir um pouco mais longe, se me permite, né? O planeta é 70% água, a, a vida do planeta começou na água, evoluiu a partir da água, ou pelo menos essa é a teoria mais aceita, né? Então a gente veio dos oceanos, para colonizar o ambiente natural, e aí, à medida que o, ambi o, o ambiente da superfície, né, emerso, ó, a terra, e aí, a partir de, do momento que a terra ganhou mais umidade, a gente pôde é, desenvolver mais. Então, é isso mesmo, né, a água está muito presente desde antes do nosso nascimento. Né? A água está presente lá na, nas origens e a gente precisa dela para todas as reações bioquímicas que acontecem no corpo. Mas não era nada disso que eu queria contar. <risos> que Eu queria que você é que contasse um pouco do, do que é que vocês apresentaram aqui para a gente. Certo. É, a gente falou aqui sobre a sintrofia urbana, que é uma... Usando a ideia da Centropia, né, que é uma organização dentro da cidade, de uma forma mais ecológica e inclusiva e cíclica de se pensar o cenário urbano. Minha abordagem foi mais na questão da água, que é o meu campo de atuação. A água, como você acabou de dizer, que é tudo, né, é presente em tudo e faz parte de tudo. E aí eu trouxe um pouco como é que a gente trata essa água. A água está associada a momentos muito bons e emoções muito boas na nossa vida. Mas a forma como a gente, no cenário urbano, que normalmente até no cenário rural, trata a água, é, acaba gerando uma situação muito ruim. Uma, a gente tende a mandar é, essa água da chuva, por exemplo, a gente acaba fazendo sistemas de drenagens que impermeabilizam o solo, a gente manda essa água embora. A, gente... a água é uma coisa extremamente essencial pra gente. E aí a gente manda ela embora. Assim. É, ela é um presente que vem pra gente e a gente não acolhe. A gente dispensa. não só dispensa, como a água que a gente recebe, e a gente come. A gente. Nosso sistema de, de abastecimento de água em casa, a gente usa água para o vaso, a gente usa água para a pia, a gente faz todo o uso desse serviço que a água presta para a gente, mas no final a gente não devolve essa, esse serviço que ela presta para a gente, a gente devolve como descaso. A gente polui a água que sai da nossa casa, a gente polui a água do rio que passa perto da nossa casa. Foi essa abordagem trazendo algumas formas de como você pode fazer para melhorar esse cenário. Né? É, falei um pouco sobre as pavimentações permeáveis para que deixe essa água ficar aqui com a gente, né? é, tanto pavimentação de solo, é, concreto permeável, os pavimentos, como a é, utilização de jardins de chuva e algumas outras tecnologias de cobertura vegetal para que essa água possa encontrar. Continuar no seu ciclo, né? É. Inclusive, a gente faz parte e precisa dele. E também técnicas para você tratar as águas, tentar a água cinza, que é aquela água que não tem contato com fezes, que seria água de chuveiro, pia, ralo, todos os outros sistemas da casa. Como água de vaso sanitário e a água preta. Que é tá? Algumas técnicas diferentes hoje. Né? Legal, você trouxe a ideia do círculo de bananeiras também, que na permacultura, o pessoal talvez mais alternativo. de Virando Sustentável 2019. Vamos continuar a nossa programação aqui na Legal, a gente aguardar. Então, a gente estava conversando da, da história, é muito comum no, no ambiente alternativo da permacultura, a ideia do círculo de bananeiras. Né? Eu acabei trabalhando com isso também, mas eu trabalhei com uma linha de bananeiras depois do sistema já, já ter feito o trabalho todo. Né? E aí também foi com água preta, não foi com água cinza. Mas aí você trouxe a ideia da, do círculo de bananeiras, que é mais usado na água cinza. E, e, e a pergunta é como é que... Se, se tem acesso, é, se você conhece pesquisa, porque eu já procurei e não, não consegui pesquisa sobre isso, dizendo da efetividade do tratamento da água cinza né, para a bananeira e onde é que a gente poderia utilizar, porque não é toda tecnologia que sai para todo lugar. Né? Aí, podia falar um pouquinho sobre isso, Jéssica? Certo. É assim de cabeça, eu não lembro para você alguma referência bibliográfica pra te passar sobre a eficiência do círculo. Mas o, o círculo ele é ele é usado para água cinza, para água Preta também, mas ele não é usado para água, para o tratamento inicial. Vamos né, chegar aqui para água de base, secundária. É, a gente faz alguns tratamentos preliminares para a água de vaso secundária, porque então ela é uma água com uma carga orgânica bem mais alta, é com contaminantes. Né, e já a água cinza ela tem, ela não tem essa contaminação. E dependendo da diluição, Dessa, dessa água, ela já já está num padrão de carga orgânica mais baixa. Mas como é que funciona o ciclo? A ideia é de quando você joga pro, pro ciclo, é você jogar essa água na camada de palha. A camada, ele vai ser um sistema de água em filtro, realmente, no, no solo. E essa camada de palha, ela como a palha está bem dispersa, ela vai recebendo essa água, ela se torna um nicho de procriação de micro-organismos. Os micro-organismos que trabalham e fazem a compostagem desse, desse sistema. É uma reação de fermentação né? ela é aeróbica. Ela, o círculo, ele, essencialmente, ele tem que ter contato com esse oxigênio para que o processo de fermentação aeróbica aconteça. Por isso não se pila a, a palha, não se faz nada do tipo. E por isso se joga a água na palha, uhum. não próximo ao solo. Então essa água vai passar por esse, toda essa água e essa matéria orgânica vai ficar retida no... A matéria orgânica vai ficar retida nesse sistema de palhas e ali vai acontecer o processo de fermentação. É como se fosse uma compostagem. É uma compostagem. Sim. uma compostagem maior, uma composteira grande uhum. e aí essa água vai filtrando no, no solo. A, a ideia esses processos todos de infiltração de água é que ele não está essa processo de infiltração não seja próximo ao lençol freático nem ao a rios nascentes. A ideia é que quando você vá infiltrar essa essa água ela esteja distante, caso você esteja muito perto de algum lugar, você tem que adicionar processo de tratamento. Uhum. Pode ser algum, no caso da água cinza, assim, pode ser o um... wetlands Na... para melhorar essa... esse tratamento e depois você manda para o de bananeiro para algum tipo de infiltração. Porque a água já não está mais avançado de tratamento, ela já tem condições melhores de infiltrar sem que ocorra uma contaminação. Tá a gente ter mais claro, você falou de algumas medidas, né? De distância de rio ou de, de nascente e também de lençol freático. Sim. A, a altura que ela precisa estar do, do lençol freático é de um metro e meio de altura. E a e distância de rio no Acente, é 60 metros, tá. essa é, é a medida a medida que mais mais padrão de algumas normas de, de segurança hidráulica. Legal. E a gente esqueceu de falar, a Jéssica é engenheira bioquímica, isso. não é isso? Ah, legal. É isso isso, e trabalhando, sinal dos tempos, né? A gente se forma numa coisa, mas trabalha com várias outras. Uma engenheira bioquímica, trabalhando com saneamento, trabalhando também com é, sintropia urbana, né? Legal. Muito legal. Muito agradecido. Eu que agradeço. Então, se estiverem curtindo, não esquece, compartilhe com os amigos. E por hoje é isso e até a próxima.